E aí, pessoal, quero fazer um alerta pra vocês. Eu achei que esse filme, principalmente sendo um filme alemão, que é de um livro alemão, né, O Perfume, uh, mas na Netflix a gente tá achando ele ali como O Perfumista, que é um filme alemão, que eu já assisti a série, que também era o, o Perfume, o nome, se eu não me engano, que era uma série bem interessante, que sim, ela tinha bastante a ver com o livro original. Também tem perfume, a história de um assassino, que é um filme americano maravilhoso, que eu adoro, conta uma história ali, bem fiel ao livro, e é muito bom. Mas, o que, que eu posso falar desse filme horrível que a Netflix tem ali, que meu Deus do céu, gente, é um filme horrível. Ele até tenta te passar, assim, uma sensação de efeitos como se aqueles cheiros tivessem te dando um... Uma coisa a mais, assim, que nem o rapaz ali sentia, mas é horrível. Um filme realmente muito ruim. Preciso alertar vocês de não perder as suas horas, uma hora e meia ali, uma hora e quarenta do teu dia, porque não vale a pena, infelizmente.